Você, pra amar todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar Noite de dia, essa vida vazia Sem te amar se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Que você me faz Oh peito reapaixonado Isso é flag moral Raquel apaixonado ao vivo Simbora. Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter o um amor como você Sua companhia, outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria algum dia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você puder se soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com meu e foi amor pra mim foi amor e o meu corpo Da saudade da falta que você.